Bom dia a todos. Uhum. Um, agradecemos ao, ao programa, ao Poeiras, ao Poeiras por estarmos presentes. Uh, também quero agradecer ao nosso apoio, um, que é o apoio FEDER, que um, este nome é comprido. que é o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional no âmbito do Programa Portugal 2020, Programa Operacional Regional do, do Centro, que, que nos apoia neste, nesta investigação. Somos investigadores de um projeto de investigação um, com, com a coordenação do, do LIDA, do Laboratório de Investigação de Design e Artes daqui da ISAT, da escola, e que engloba uma vasta... Uma vasta equipa multidisciplinar e que tem como objetivo organizar informações disciplinares nas áreas da tecnologia social, económica e história cultural no setor cerâmico. Tem como organizar também recursos diferenciados, inovadores, sobretudo experimentais e visuais para a formação formação pedagógica e cultural, para para o apoio ao ensino de investigação e design de produtos cerâmicos sustentáveis, que contribuem para um aumento da competitividade e da sustentabilidade deste setor econômico. Andamos a promover a cidade das Calas da Rainha e a sua região como uma cidade criativa, inteligente e sustentável, versionando um aumento de domínio de gestão cultural e turística. Hum, falta, uh, falta só dizer, vocês já devem ter reparado, o título da, da Bolsa de Investigação é Cerâmica, Património e Sustentabilidade, do Ensino à Indústria. Hum, e hoje vamos falar, temos este contrário, que é, vamos trazer a indústria, pronto, para o ICID. Então, distância, é troca. <risos> Faltava só... Pronto, também temos vários parceiros, como a Câmara, e o Sencal e o Instituto Boteco de Tomar. Uh, sendo a cerâmica um ícone importante para a conformidade entre a ISAD e, e a cidade das Calas da Rainha, uh, contribui uma positiva experiência de reflexão, produção e investigação para os alunos e diversos cursos desta escola. Uh, estes, uh, estes alunos uh, dão muita importância aos conteúdos visuais para fontes de conhecimento e inspiração para os seus projetos. Por isso, este projeto de investigação proporciona atividades de disseminação e de conhecimento, como, por exemplo, as coleções e as exposições que estamos a organizar, para que os alunos e também o público em geral possam usar os seus sentidos ou interagirem com os projetos apresentados. No início deste ano realizámos uma exposição, que foram as 12 conversas em torno de 12 projetos em cerâmica, em que alguns dos autores estão aqui, e apresentámos 12 projetos realizados em atividades pedagógicas e que tiveram uma grande notoriedade neste âmbito. Maioritariamente são projetos de mestrado. Mas que têm uma grande notoriedade. Sendo a escola das Calas da Rainha e o trabalho de alguns dos alunos contribuírem de modo determinante para a renovação da cerâmica regional através dos seus profícuos campos de experimentação, reflexão e produção. Uh, demonstram uma identidade facilmente reconhecida no contexto nacional. Uh, nestes últimos meses, deste, neste início deste ano, uh, visitámos uh, imensas fábricas, imensas, foram 16 fábricas, uh, em que fomos, do, do, setor, uh, do setor cerâmico, em que fomos recolher uh, uh, projetos cerâmicos. Uh, estas fábricas uh, concentram-se maioritariamente no, no centro-norte do país, como podem ver no mapa. Uh, e, e tivemos o intuito de catalogar diversa uh, diversidade na inovação e na sustentabilidade em, em, nas quatro áreas principais da indústria cerâmica portuguesa, que é no pavimento de revestimento Uh, estrutural, uh, sanitários e utilitário decorativo. Estas são algumas das empresas, mas ao total foram três empresas, sendo, estamos a contar dois grupos, sendo o mais conhecido o grupo Isabel, que é o da Vista Alegre, da Bordal. Um, e pronto. Visitamos mais a nível do utilitário decorativo. Um, a nível da sustentabilidade, nestas empresas uh, atuais, um, existe uma preocupação, a maioritariamente em, todo, em todas elas, existe uma preocupação de, de reduzir os desperdícios no modo de produção, uh, quer a nível energético, quer a nível de, de matérias-primas, uh, o que permite uma, uma rentabilização da própria produção. Um, logo, logo torna-se menos dispendiosa e mais lucrativa para a empresa. Como, por exemplo, uh, muitas aproveitam uh, as peças, os desperdícios de, de pasta na produção, não cozida, uh, voltando a reintroduzi-la na, na pasta principal, um, e também um, filtram a água... A água utilizada para voltar a reutilizá-la e, e a energia dissipada, como por exemplo aproveitam o calor dos, dos fornos cerâmicos para utilizá-los nas estufas. Hum. <coughs> como eu disse, permitem obter uma produção mais rentável e menos dispendiosa, o que se torna útil para, para a própria empresa. Para além de de existir também uma pressão uh, do mercado para produtos mais ecológicos e, e terem que cumprir com certas utilizações afetando por isso algumas algumas decisões a uh, sustentabilidade de, das empresas e também colocando-as uh, valorizando-as a nível de marca e colocando-as estrategicamente a nível dos outros concorrentes se uma empresa acaba por ser mais sustentável acaba por ser uma valorização do próprio, da própria marca. Os conceitos de ecodesign, o que andámos à procura mais a nível de sustentabilidade e inovação, notámos que estão mais marcados nos setores de pavimento, revestimentos, estruturais e sanitários. Isso está, está ligado ao.. Ao próprio, ao próprio mercado, ao próprio consumidor, a própria área que, que mais influencia o desenvolvimento destes produtos. se Relaciona-se relaciona com a arquitetura, com o design de interiores e os engenheiros, que, que já já têm normas mais vincadas de, de produtos sustentáveis, logo faz faz com que as próprias impre, empresas evoluem eh, internamente e competitivamente para responder às funcionalidades que, que os consumidores pedem. E cada vez o mercado, nesse nível arquitetónico, exige soluções mais sustentáveis. Eu vou resumir um pouco aqui os, os setores. Um, a nível dos do setores de pavimento e revestimento, ou seja, todas as coberturas, de chão, paredes, de cerâmicos, a prática. De, de, de pavimento e revestimento. Ele exige uma produção em massa uh, e uma produção rápida. Logo, logo identificámos as técnicas que uh, os que tu, utilizam técnicas, uh, tecnologias altas, como as prensagens unilaterais as, mono, as pastas coradas a impressão digital e as monocozeduras um, fazem com que o processo uh, seja mais rentável ao nível da quantidade e qualidade exigida necessária, um, e a, tornando a porcentagem energética mais baixa. Uh, uh, eu vou mostrar aqui um exemplo. de uh. um exemplo de investimento em que vem o ensino dos azuleiros, mais que por trás a vestida cortiça, que abafa o chão, nós catalogamos a, a, a estas empresas a nível de, de inovação e sustentabilidade um, pelo facto de poderem ser movíveis ou, ou substituídas, logo aumenta, aumentando o ciclo de vida do produto. Um, o facto de a impressão digital de ser uma tecnologia inovadora. Não sei se para ver se Acho que não dá para... É um padrão. e a utilização de outros materiais, como a cortiça, para isolamentos térmicos e acústicos, a aplicação de, de, de acabamentos de outros hidratos como os antibacteri antibacterianos, e as espessuras mínimas e os grandes formatos. Sim, ah, e também, os isso e isso os sobre elevados Também estão incluídas as fachadas ventiladas. Um, a maior parte de, dentro deste setor, pavimento de vestimento, a maior parte é produzida em grejas, grejas porcelanato, um, por, pela elevada exigência técnica e, e sendo uma pasta que corresponde a essa exigência, pela multifuncionalidade deste. Também existe um, pavimentos e fachadas de barro vermelho. É? Sim. Pronto, o barro vermelho um, está mais presente no setor estrutural, a nível de, das talhas e dos tijolos, um, sendo por isso mais sustentável por ser uma pasta de baixa cozedura e por serem produtos pronto, mais económicos, pela própria pasta ser mais, mais barata. E eficientes, havendo uh, só o problema de concorrência de, de, com outros materiais menos sustentáveis. Por exemplo, nós fomos a uma fábrica eles estavam-se a queixar de agora não existir tanta tendência de, de casas com, com os telhados, porque há a moda de telhados por placas metálicas que não duram tanto, ou seja, têm um, um ciclo de vida mais reduzido, dão mais problemas. Um, mas é moda, e então está a afetar um pouco também a forma de, de este setor, este deste setor. setor. Um, a nível dos setores sanitários, um, existe muita preocupação, já existem muitos produtos, novos produtos, em que a tendência é a redução de, do consumo de água e, a, e o reaproveitamento dessa água. Não sei se tenho aqui. No meu como como a, um, a imagem de baixo é uma peça da roca, o WW, que reaproveita a água do lavatório para o próprio depósito da sanita. E pronto, Vou depois, etc. Sim, sim, sim. Uh, Nos setores utilitários e decorativos. Um, o encontro de produtos com essas características inovadoras e sustentáveis não foi tão direto uh, devido aos consumidores não, ou seja, nós, não termos. seguirmos, seguirmos por tendências, por modas, não é? e não por tanto essas exigências sustentáveis que, que existem mais a nível de construção. Uh, e então catalogamos as peças pelo, pelo facto delas. Serem multifuncionais, de se relacionarem com, com outros materiais, como a cortiça, o metal e a pele, de se, de se poderem encaixar e empilhar, ou seja, ocupar menos espaço, menos ar, e mais fácil de distribuição, e e de, por facto, utilizarem uh, menos vidrados. Sim, nós temos aqui a Esta é uma das peças que é da Grestel. Uh, que, que utiliza cortiça, envolve a cerâmica com a cortiça, as espessuras finas da, da Vista Alegre que, que transmite a, a clareza, não sei se dá para ver daí mas que passa a luz nas peças, são tão finas que passa a luz. A importância da espessura fina é que utiliza menos material. Temos as, as peças da da Sport que o que julgam que é vidrado. Não, tá, a, a cor está na pasta e não no vidrado, as peças da, da Val do Sol que têm metade de duras são, são vidradas, são metade de vidradas em que há é menos de desperdício de vidrado, e a nova ah, moda atual. Yes. A nova moda atual, podes mostrar. Esta? Ah, ok. Esta é a moda agora. São os... E isto... São isto, os vidrados reativos. Uh, este um. é o vidrado reativo. E... Não, não é isto é vidrado com um que o vidrado com é que... um em que expande o vidrado. Ahm... As empresas um, utilitárias e decorativas começam a utilizar um, pronto, são, pronto, produções uh, comuns de cerâmica, de, de enchimento, prensagem, roller, existindo algumas um, com altas tecnologias que de prensagem isostática, ou seja, cerâmica em pó como a resina é prensada. Isto é a é um pensagem exemplo. isostática que são peças da IKEA, Sim, da ir. Ria Stone, que fabrica para a IKEA e que é por pensagem isostática que é pó comprimido e faz-se, E peça. acaba por ser mais sustentável porque produz mais peças em menos tempo e não desperdiça tanta não água, por assim dizer. É um processo muito mais rápido e acaba por ser mais sustentável. Porque a nível industrial, se, um, se o processo, se forem muitas peças, acaba por ser muito mais sustentável, o processo ser rápido e, e ter muito menos desperdícios. E a prensagem exoestática é, é uma alternativa. Atualmente, a nível de, de decoração destas peças utilitárias, utilitárias de mesa, que estou a falar mais a nível de pratos, um, já existem existem já normas implementadas de, de a nível de saúde e de segurança para o utilizador que têm a ver com os vidrados que utilizam metais uh, já existem as normas do chumbo e do cádmio um, mas atualmente, um, essas normas estão a evoluir para os outros metais como por exemplo o cobalto que faz o azul e um, existindo Portanto, uma necessidade de, de, de continuar a produzir as mesmas cores, com, com, com as me, menos opções, logo o desenvolvimento de soluções sustentáveis a nível de coração. Um, Torna-se um bocado urgente, apesar das empresas ainda não, não estarem a implementar muito por, porque segue por, por, por modas e como. como como vendem, como vendem <risos> ainda não ainda não, é ainda essa não se perceberam do problema ah, falta falar de pronto. esta peça que está aqui foi é um protótipo até disseram de, de que, era, que era uma brincadeira de, isto é são um conjunto de pastas é o chamado gamas residuais das fábricas da fábrica um, o problema, este não é a única peça, já existem outras peças da, da CEPAL e o, isto não está no mercado porque, a nível de Fabril, acaba por ser despendioso para a empresa porque, porque ela, para produzir isto, um, terá que acrescentar um nível de venda muito superior que o, que o consumidor acaba por, por não comprar. E não se torna lucrativo para a empresa, sendo quase necessário uma, uma espécie de sub-área sub para a produção. Pronto, não se torna lucrativo o suficiente, já existem estas soluções, mas não há, como não há lucro, não as produzem em massa. Em massa. E pronto. Acho que falta esta parte. Sim, Uh, isto é um, um painel fotovoltaico instalado na matriz cerâmica. Portanto, este, este, o tema da sustentabilidade está presente em muitas das empresas e a, a matriz cerâmica, um dos exemplos, é construir um painel fotovoltaico para para, o, para a redução do consumo de energia anual da fábrica. Um, para além disso, muitos uh, respondem a, a normas e requisitos ecológicos, também, também respondendo a auditorias de, de certos clientes que têm que responder com, uh, a nível da verificação das suas práticas de serem sustentáveis para o meio ambiente. Um, Existindo também a alguns rótulos ecológicos nos produtos. E isto, estas práticas, ao nível de empresarial, permitem uma, uma economia mais sustentável e consciente das ações para o meio ambiente. E esta questão da, da rotulagem também acaba por ser importante para o próprio consumidor, que, quando escolhe um produto e, e, e poder ter lá um, um rótulo que, se, que certifique. que, este o que é que eu mas estas informações permitem mostrar, inspirar e abrir novos caminhos para as, as atividades pedagógicas, para a criação de novos produtos cerâmicos sustentáveis. E que o design de produto é essencial para este tipo de mercado e para contribuir a, em projetos que, que não sejam apenas modas e tendências, uh, mas sim desenvolver projetos uh, essenciais sustentáveis e competitivos e pronto neste tema da paz é uma urgência projetar para este tipo de mercados e para a área de sustentabilidade e inovação pronto obrigada. obrigado